Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a posição dos 101 melhores cartões do país. Pois é, já falando dos 20, dos 40, dos 60, dos 80, chegou ao 101 e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Sem muitas delongas, vamos direto à posição 81. Fica por conta do Decolar Visa Platinum. Anuidade 552. Acúmulo de pontos de 2 a 3 pontos por dólar gasto. Pontos vão direto ao passaporte Decolar. Nunca expira os pontos, salavip não há, 3 pontos por dólar gasto em compras no exterior ou em compras na decolar. Status explorador no programa Passaporte Decolar. Na posição 82 fica por conta do Santander Elite Visa Platinum, anuidade R$ 558,00. Acúmulo de pontos 1.5 pontos por dólar gasto expiram em 3 anos, salavip não há, anuidade grátis para gastos acima de R$ mil por mês para correntistas. E 5 adicionais grátis.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 Mastercard Platinum. Anuidade R$ 624. Reais. Acúmulo de pontos 1.5 pontos por dólar gasto. Expiram em 3 anos. Sala VIP não há. 5 cartões adicionais grátis. Na posição 85, fica por conta do Itaú Personalité Mastercard Platinum. Anuidade R$ 479. Reais. Acúmulo de pontos 1.5 pontos por dólar gasto. Expiram em 3 anos. Sala VIP não há. Anuidade grátis com 150 mil em investimentos. Na posição 86, fica por conta do Orocard Visa Platinum, estilo anuidade R$ 498. Reais. Acúmulo de pontos, 1,5 pontos por dólar gasto expiram em 3 anos. Salavip não há. Na posição 87, fica por conta do Banco do Nordeste Visa Platinum, anuidade R$ 430. Reais. Acúmulo de pontos, 1,5 pontos por dólar gasto expiram em 2 anos. Salavip VIP não há. Pontos podem ser transferidos para a Alivelo. E também, na posição 88, fica por conta do Porto Seguro Visa Platinum. Anuidade 624, acúmulo de pontos 1.5 pontos por dólar gasto, expiram em dois anos. Salavip VIP não há. Anuidade grátis para gastos acima de R$ 4.800 por mês ou 50 50.000 de investimentos. Seis cartões adicionais grátis. Na posição 89, fica por conta do Porto Seguro Mastercard Platinum, anuidade 624. Acúmulo de pontos 1.5 por dólar gasto, expiram em dois anos. vip não há. Anuidade grátis para gastos acima de R$ 4.800 por mês ou R$ 50.000 em investimentos. Seis cartões adicionais, grátis. Na posição 90, fica por conta do Itaú Personalité Visa Signature, anuidade R$ 539,00. Acúmulo de pontos, 1.5 por dólar gasto, expiram em 3 anos. Sala VIP não há. Anuidade grátis, com 150 mil em investimentos. Na posição 91, fica por conta do Orocard Elo Grafite, anuidade 460. Acúmulo de pontos, 1.4 por dólar gasto, expiram em 3 anos. Sala VIP não há. Anuidade grátis para gastos acima de 6 mil por mês. Na posição 92, fica por conta do Santander American Express Gold, Anuidade 550. Acúmulo de pontos, 1.2 pontos por dólar gasto. Nunca expiram. Salavip não há grátis, mas existe, através do Lounge Bud, acessos pagos. Pontos podem ser resgatados para a Esfera ou Membership Rewards. 93 é a posição do Santander Advantage Mastercard Platinum. Anuidade R$ reais. Acúmulo de pontos de 1,5 a 3 milhas por dólar gasto. Vão direto para o Advantage, nunca expiram. Salavip, não há. 2,5 milhas por dólar gasto para compras no exterior. 3 milhas por dólar gasto em compras na America Airlines. 50% de desconto na anuidade para correntistas. Dois cartões adicionais grátis. Na posição 94, fica por conta do Itaú Azul Visa Gold, anuidade 438. Acúmulo de pontos, 1,7 a 2 pontos por dólar gasto. 2,55 pontos para o clube Tudo Azul até 31 de março, podendo ser prorrogado. Pontos vão direto para o Tudo Azul e expiram em dois anos. Salavip BRB com Work e Congonhas e Azul Lounge. Na posição 95 fica por conta do Itaú Mastercard Gold. Itaú Mastercard Gold, anuidade 438, Acúmulo de pontos, 1,7 a 2 pontos por dólar gasto. 2,55 pontos para o clube. Tudo Azul até 31 de março de 2003, podendo ser prorrogado. Pontos vão direto ao Tudo Azul, expiram em dois anos, sei lá, VIP não há. Anuidade grátis para gastos em cima de R$ 2.000 por mês. Status Azul Topazio 10% em todo o site do Voos da Azul. Na posição 96 fica a do Itaú, Latam PES, Visa Gold. Anuidade R$ 438,00, a de pontos de 1,6 por dólar gasto. 2,7 pontos por dólar gasto no Clube Latam PES, até 31 de março expiram em dois anos pontos. Vão direto ao Latampes, sala VIP. Não há anuidade grátis para gasto de 2 mil por mês. Na posição 97, fica por quando Itaú Latampes Mastercard Gold anuidade R$ 438, reais. acúmulo de pontos: 1,6 pontos por dólar gasto, 2,7 pontos por dólar para a clube Latampes. Até 31 de março expiram em dois anos pontos. Vão direto para Latampes, sala VIP. Não há. Anuidade grátis para gastos acima de R$ 2.000 por mês. Na posição 98, fica por conta do Santander Gol Smiles Visa Gold. Anuidade 390. Acúmulo de pontos 1.8 a 2.8 pontos por dólar gasto. 3 milhas por dólar gasto no Clube Smiles ou Diamante até 31 de 12 de 2023. Milhas vão direto para Smiles. Milhas vão direto para Smiles e expiram em 3 anos. Salavip não há. 2,8 pontos por dólar em passagem da Gol. Prioridade no barque da Gol. Na posição 99, fica por conta do Banco do Brasil, Smiles Gold, anuidade 428, acúmulo de pontos de 1,8 a 2,8, 3 milhas por dólar gasto no clube Smiles ou Diamante, até 31 do 12. Milhas vão direto para Smiles, expiram em 3 anos, Salavip não há, 2,8 milhas por dólar gasto em passagem da Gol, prioridade no embarque. Na posição 100, chegamos ao Bradesco Gold, Smiles Visa Gold, anuidade 514. Acúmulo de pontos 1,8 a 2,8 milhas por dólar gasto, 3 milhas por dólar gasto no Clube Smiles ou Diamante. Milhas vão direto para a Smiles. Expiram em 3 anos a Lavip não há 2,8 milhas por dólar gasto em passagem da Gol, prioridade no embarque. E chegamos então no último cartão na posição 101: é a Eurocard Mastercard Platinum estilo, anuidade R$ 536,0. Acúmulo de pontos, 1.3 pontos por dólar gasto, expiram em 3 anos, sala VIP não há. E em primeiríssimo lugar, fica por conta do BRB Business Ducks de metal, com a maior pontuação do país, 7 pontos internacional e 5 pontos nacional, pontos que nunca expiram, sala VIP limitado no lounge aqui, Dragon Pass, Priority Pass, Co-Work e também VIP Club, são as salas VIPs do Ducks. Além disso... O cartão te dá quatro cartões adicionais inteiramente grátis, já atualizados em março de 2023, a partir do dia 11 de março de 2023, com quatro cartões adicionais inteiramente grátis. Três pontos por cada real gasto por tá aí, dando ao Dux o maior cartão do país e um dos maiores do mundo, com tantos benefícios que o Dux tem, é difícil algum cartão brasileiro superar o Dux. Portanto, chegamos aos 101 cartões do país em 2023, os melhores bem classificados. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Esdra Soares, um grande abraço! Ana Flávia, um grande abraço! Maria Alzemir, um grande abraço! Network Cadê, um grande abraço! Felipe Cid, um grande abraço! E Marcelo Damasio, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo